A gente é toda gratidão por esse momento, né? Eu estou com o senhor já faz um tempinho de estudos. E eu estava falando hoje em grupos, é, esse é o meu segundo coach. E eu vou falar para o senhor. Se eu, se eu fizer mais um, eu vou fazer o terceiro, o quarto, o quinto. Eu vou estar sempre aí com, com, com vocês. Porque o que, que eu percebi? Que na primeira vez, a gente é pura emoção. A gente se encanta com tudo tanto conhecimento, não que a gente deixa de encantar, porque todas as vezes que o senhor dá uma aula, é uma nova maneira de explicar, é uma nova abertura. Então, esse segundo cult para mim foi o quê? Foi uma... Eu sabia o que ia acontecer, mas eu não sabia como ia acontecer. Então, a expectativa continuou, mas a emoção, aquele encantamento, que até atrapalhava no início, ele abaixou um pouquinho, né? Então eu pude aproveitar um pouco mais. E duas coisas aconteceram muito significativas na minha vida. E se eu só me permitir, eu sei que tá meio bagunçadinho, mas isso aqui, claro, não vai dar o pessoa ver. Isso aqui, gente, é, a... eu fiz a anotação no dia 20 do mês de novembro. Foi quando o professor começou o coaching de novembro. E eu estava atrelada... A quatro remédios muito fortes sobre dores de corpo, né? E aí, no dia que o professor fez a abertura, ele falou, eu lembro que, ele, que a gente fez um enfoque sobre medicamentos logo no primeiro dia, e eu resolvi que eu ia largar meus remédios. Não tive coragem de largar de uma vez, eu tive medo. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz essas, esses controles aqui diários, e aí eu fui largando. E eu tenho certeza que daqui eu tenho um compromisso, né, de mudanças de desafio lá na comunidade quântica, Eu o meu desafio é largar dois medicamentos, um eu já alcancei, e o outro eu acredito que logo estou alcançando, e o outro desafio meu era largar, era não, é largar o glúten. Então assim, gente, é fantástico. O que o professor passa a gente, além do conhecimento, é esse amparo psicológico, é um amparo espiritual, é um amparo de pai mesmo sabe? De mentor. É um amparo que a gente não encontra fácil. Então, eu sou toda gratidão. Sempre vou ser grata ao senhor, professor, pelo seu conhecimento, por essa esse amor que o senhor tem pelo estudo e pelas pessoas. Porque tudo bem, a gente pode falar assim, ah, mas o professor está fazendo o trabalho dele. Mas não é só trabalho envolvido aqui. Tem muito amor, tem muito carinho, tem muito respeito. E eu sou grata ao senhor eternamente.